A carreira federal, no Instituto, ela tem é, mecanismos de progressões muito bem definidas, né? E a gente sempre tenta, dentro da gestão, criar mecanismos para facilitar essas progressões no sentido de dar oportunidade. Eu acho que é, isso é um diferencial. Como eu tenho é, servidor de nível médio, servidor de nível superior, né? É, e a, o próprio mestrado e doutorado é um incentivo à qualificação dentro do Instituto, a gente sempre... É, tenta criar mecanismos que a gente possa favorecer e oportunizar. É, existem cursos, inclusive, que os servidores podem fazer no próprio Instituto. Né? Cursos ofertados ou em parceria com uma outra instituição ou parceria com o Ministério da Educação. A gente hoje tem um, um mestrado em rede que é um mestrado relacionado à educação profissional e tecnológica. Então, eu acho que, que as oportunidades a gente sempre tenta fazer para que a gente consiga é, é, qualificar e cada vez melhor atender o público que chega dentro do instituto. É, exatamente, na verdade, assim, é, os cargos do instituto a, a, todos são servidores públicos, né? A gente a legislação é muito clara para o instituto federal. É, e dentro desse contexto, a gente tem que as, tenta associar é, é, carreira, né? É, é, experiência profissional associado à necessidade daquelas funções. Então, a gente valoriza muito isso, né? Não adianta por ser um, um processo que envolve eleição, que envolve a comunidade. Às vezes a gente, a gente não pode cair na história de tentar achar que que cargos têm que ser para os amigos políticos. Na verdade, tem que ser para aquelas pessoas preparadas para desenvolver a instituição. E a gente tem feito muito isso na nossa na nossa gestão. A gente tem tem dado atribuição àqueles que se prepararam profissionalmente para receber essas funções. Já até na própria reestruturação que a gente está fazendo na reitoria, a gente criou uma pró-reitoria específica que trabalha desenvolvimento institucional, valorização de pessoas é, e sustentabilidade. A gente entende que pensar, por exemplo, a agenda é, de sustentabilidade dentro da administração pública é importante pra gente entender que o servidor ele não pode ser simplesmente um número né, lá na diretoria de gestão de pessoas, mas que a gente possa criar mecanismos de progressões, de qualificação, identificar demandas, entender se aquele servidor perde, às vezes, em qualidade de vida, estando em um campus muito longe da sua residência e, para a instituição, essa economicidade de entender que ele vai, ter, vai produzir melhor se ele estiver mais próximo da sua residência. Então, essa pró-reitoria tem pensado nisso é, e é uma política que a gente quer fazer em toda a nossa gestão, pensar como servidor é, é, porque as pessoas só trabalham se elas estão felizes e a gente quer que o servidor realmente esteja feliz dentro do contexto do Instituto.